Opa! Olha quem chegou! Que entrega! <risos> que é boa. <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. <risos> <risos> Oi gente, tudo bem? Começando mais um Fundo do Baú e hoje a nossa entrevistada querida é a colega Abigail Costa, de muitos anos. Eu a conheci na Record, pessoalmente, né? Trabalhamos juntas lá, mas de muitos anos eu conheci a Abigail da Globo, repórter da Rede de Globo. Quantos anos você tinha ficado na Globo? Já? Eu fiquei 17, 18. 17 anos, é. E depois da Record? Na Record... 2004 Sete, também, você chegou por aí? É, cinco, cinco anos. Cinco, anos, cinco né? anos. Que bacana. Casada com Milton Jung, casal apaixonadíssimo. Dois meninos. Dois meninos. E de casada quantos anos? O ano que vem a gente faz bodas de prata. Gente, casaram novinhos, né? Lu, nem tanto, viu? Não? Nem tanto. Olha, 29 anos. Se o Milton não chega de Porto Alegre, eu acho que eu tava até hoje aqui. É mesmo. É. Porque... E eu já vi que tem coisa do Milton aqui dentro. Claro, tem, né? Tem. Porque é, é óbvio que eu tive uma vida antes do Milton. E, mas eu tenho outra maravilhosa ao lado dele. Muito melhor. E eu queria começar com ele. Vamos? Vamos abrir o baú. Ah! Antes da gente começar, tenho que pedir aquele discursinho básico que vocês já conhecem, né? Pra você se inscrever no canal, para você apertar a notificação, o sininho aí. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Compartilhar com os amigos, compartilhem os vídeos pros amigos. para mais gente se inscrever aqui no canal curta o vídeo e comente me diz aí o que, que você achou, o que, que você está gostando sugira entrevistados aqui pra gente ou assuntos que vocês gostariam de ver são sempre muito bem vindos os comentários eu não canso de dizer isso o canal da Lu é muito legal, gente não é porque eu tô aqui hoje mas eu fico lá ouvindo assistindo dou pause, volto Ai, que legal. os entrevistados são muito legais as conversas são muito boas porque você conhecer alguém que você vê do outro lado é, da tela, uh, seja entrevistando, seja atuando, ou sei lá, um artista um jornalista, mas quando ele, quando você traz para ele sentar no seu sofá e falar desse... dessas coisas, ah, é né, Abigail? É. é muito gostoso. Acho que isso aqui também já torna o um tom da entrevista diferente, é. né? Porque é muito coisa pessoal, uhum. coisas que são importantes pra quem traz, né? pra quem guardou, né? Exatamente. Ah. Aí você vai ver que a gente é igualzinho a você. Sem dúvida alguma. Vamos começar? Vamos começar, Sim. vamos abrir o baú da Vigail. Ah. Olha só, eu queria começar... Por isso aqui. normalmente, Lu, eh, as mulheres, quando têm filhos, elas dizem assim Eu penso que 99,999% da população O dia mais feliz da minha vida foi quando? Meu filho, não, filho. É. não O dia mais feliz da minha vida foi o dia Jurei que, que você eu me casei Cara, foi um dia especial porque é. Olha, eu amo esse cara. Fico emocionada, que delícia, vida aí, coisa boa, né? Muito, muito. E, e, e ele trouxe para nossa vida dois outros caras especiais, né? E eu costumo dizer o seguinte, ele morre de rir comigo. Eu falo, amor, eu até poderia encontrar um marido melhor, mas um pai melhor para os nossos filhos, eu não ia. Consegui encontrar. E eu fico emocionada porque esse dia, é, não só esse dia, né? Estar com ele é sempre um aprendizado, é um cara que eu admiro muito. Eu penso que pra você amar alguém, você precisa admirar, né? Então, eu admiro muito meu marido, eu, eu acredito que ele seja um dos... Uh, dos homens mais corretos que eu conheço na vida, ele é ético, ele é, um cara, ele é um cara do bem, sabe? Eu fico super orgulhosa quando eu encontro alguém que fala ah, você é mulher do Milton Young. Porque quando ele chegou uh, em São Paulo, ele veio de Porto Alegre, ele trabalhava na madrugada na Globo, e eu já fazia uh, o Globo Esporte, às vezes eu apresentava, então eu era mais conhecida do que ele. Então, ele era namorado da Abigail Costa. Aham. E hoje eu sou a mulher do Milton Young. <risos> Que novinhos, né? Vocês casaram em São Paulo? Em, não, em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E ele disse pra mim: olha, eu tenho um desejo de, de, de me casar em Porto Alegre. Por Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Paulistana. Paulistana, do Bexiga. Do Bexiga. Bexiga. Ah, a a Biraiu Costa, qual a sua ascendência? É, meu pai tem alguma coisa a ver com português, alemão, e ele veio do interior de São Paulo, veio para São Paulo. Uh, para a Zona Sul de São Paulo, para os lados do Morumbi e tal. Lá ele comprou um loteamento, ele fez um loteamento que tem o nome da minha mãe. Ai, que bacana! É, é muito legal. A história do meu pai também é outra coisa. Os homens são muito marcantes na minha vida. Uhum. Uh, os homens que eu digo, o meu pai, os meus filhos, o meu marido, o meu sogro... Mulher eu gosto, viu, Lu? Eu gosto. Eu gosto da minha mãe, eu gosto das minhas irmãs, eu gosto das minhas amigas, mas eu tive muita mulher perto de mim, sabe? Você morar numa casa cercada por mulheres... Quantas irmãs? Três meninas. Três com você? Ou, não, não, você mais uns quatro, mais a minha mãe. Ah, e o meu sonho quando eu tava grávida eu falava: posso ter um menino? Ai, ah, eu quero um menino, eu quero. É, enfim, homem é mais simples, é, mais fácil. Né? Homem é mais fácil, homem é mais direto, sabe? É menos competitivo, não faz bico. Ou se é competitivo é de na cara. Né? Na cara. É, é. É, eu, eu costumo chegar, eu chego, eu chego pro meu filho e digo assim, filho, uh, essa roupa tá boa? Não, não tá legal. Se eu for perguntar pra uma mulher, ela vai dizer assim, ó, oh, se eu fosse você, é. entendeu? Ah não, tá bom, é. mas você acha de fazer tal coisinha, é, né? Exatamente, é. exatamente. Não é direto, né, exatamente. o negócio. Ah. Enfim, voltando ao meu pai. Meu pai veio do interior, daí... É... A história é muito legal. Porque quando eu nasci, o papai tinha 60 anos, a mamãe tinha 24. Você comentou comigo antes, seu pai é de 1902. Meu pai é de 1902. Tem aqui. O okay. Ai, que é muito legal. Okay. Aqui. Esse. Olha só. Já falando no papai. Uh... Sobrou no meu baú o RG do papai. Claro que tá todo detonadinho, e tal, mas o que é importante dizer é que ele nasceu em 2 de fevereiro de 1902 É muito tempo, né? E ele fazia o quê? Papai, a história do papai é muito engraçada, porque uh, meu pai veio de uma família muito rica uh, Meu pai se casou duas vezes Ele criou os filhos do primeiro casamento, os netos depois ele se casou com a mamãe, mas o papai era evangélico E ele tinha pudor em ter dinheiro, em ser bem de vida Então ele fazia questão de não mostrar que ele tinha Então nós morávamos num loteamento e era engraçado porque a nossa casa era a pior do bairro e era o dono do Ele era o dono, Então não tinha ostentação nenhuma, entendeu? Não, não, não éramos pobres, longe sim, do contrário. Sim, nunca passaram necessidade, L nada longe disso. disso. Longe disso. Longe, longe disso. <risos> disso. Não éramos pobres, mas o papai fazia questão assim, de não ostentar. E falando de pai, eu tenho, um, eu tenho um pai vivo, que é o pai do Milton. Seu sogro. Meu sogro, que eu chamo de pai. Desde os dos primeiros contatos, ele que entrou comigo na igreja, ele é uma coisa. Ele é bem fofo. Seu pai faleceu, você tinha quantos anos? É, 18 anos. Hum. O papai faleceu e, e assim, depois que o papai faleceu, aí sim a gente foi conhecer a vida que ele realmente queria mostrar pra gente, sabe? Aquela coisa difícil. É, difícil. Nada, nada foi muito fácil. Sua mãe com quatro meninas, né? E muito nova, né? Lu? Quarenta e poucos anos, nunca tinha trabalhado. Uh, e o papai era muito centralizador, então a gente não sabia o que ele tinha. A gente não sabia o que era IPTU, que tinha que pagar IPTU. O que, que é isso? Não é? Quando a gente foi ver o que era o IPTU, uh, nossa. A gente estava quase perdendo tudo, né? Nossa, nossa. Então foi foi uma foi uma fase bem difícil. É. É aprender. Isso é uma cigarreira? É uma cigarreira. O meu sogro fumava, hoje não fuma mais, teve um problema sério que deu um sustão nele. Mas eu achei tão bonitinho, porque tem as iniciais, ó. Mil, ele também é Milton, Milton Ferretti, Jung, e ela é toda decorada. Uhum, né? Então quando, eu, eu imagino que, ele foi um homem muito bonito, né? e jornalista também no Rio Grande do Sul, uma voz <risos> maravilhosa, então hum. eu imagino, eu, toda vez que eu pego essa carteira aqui, eu fico imaginando o pai, assim, num lugar, conversando com alguém, abrir, pegar um cigarro, Chique. sabe, é. e aí quando, numa uma das minhas idas a Porto Alegre, ele me deu de presente, e aí eu guardo. <risos> pegando carona aí num no, no pouquinho do dourado, eu queria mostrar essa taça que foi do casamento da mamãe. Então, se eu tenho 53 e alguns dias, daqui a pouco eu tenho 54 anos, essa taça tem 55 anos. De acordo com a mamãe, eram dezenas de taças como essa. Sobraram... Opa! Sobraram duas. E estão comigo, eu guardo com muito carinho. Foram da festa de casamento? Foram da festa de casamento da mamãe. Que legal! É, os filetes de ouro continuam... Quer dizer, não deve ter usado tanto assim, né? Porque a mamãe não era de bebê, enfim... Mas não era e... uma coisa para ocasiões especiais, Especial, né? Especiais, é. especiais. E quando, Lindas, é, e quando eu vi que sobraram essas duas, eu achei que ficaria bonito na minha casa. Com certeza, com certeza. E você usa? de vez em quando, que hum. eu sei que você acha, gosta de um prosecco, <risos> champanhe, adora. Vira e mexe, a gente vê no Instagram da Abigail, a Abigail Costa, né? Ela sempre tomando alguma coisa, chique, Mas eu fico pensando Linda. assim, olha, outro dia, até é, para entrar na história do proseco, é, eu, eu tava conversando com uma sobrinha e ela perguntou assim pra hum. mim, Titia, o que, que você gosta mais de fazer? Eu falei, dormir. Ela falou, não, outra coisa. Eu falei, beber, proseco. Aí ela olhou para mim e eu falei, então isso significa, quando eu não estou dormindo, eu estou bebendo. bebendo. <risos> que ótimo. Lindo, só que é uma relíquia. Eu tenho um armário no, em casa, e acho que um dia que eu tomo um proseco assim além da conta, eu vou, eu vou usar aquele armário para limpar. Eu tenho tudo dos meninos desde o pré. Aí um morro de dor, outro dia eu abri, aí aquela letrinha... Aqui, e aí eu guardei de novo. Eu falei, não, outro dia eu pego. Uh -huh. O lápis já está se apagando, sabe? Mas eu tenho... E não é joia, não é... Enfim, é, é afetivo. Ah, falando em joia, deixa eu te mostrar. Posso pegar, né? Pode, claro. O meu marido, ele tem um olho ah, azul, que é apaixonante. Olha aqui. Aí, quando a gente estava indo pro hospital, pro, pro nascimento do Gregório, primeiro. o primeiro, eu falei assim pra ele, amor, eu gostaria de ganhar uma joia que tivesse uma pedra da cor dos seus olhos. Daí ele me deu esse anel. Eu achei a lapidação maravilhosa. É água marinha? É, água marinha. É, eu nem fui procurar onde, entendeu? Mas quando eu olhei aquele azul, eu falei, nossa, é a cor dos seus olhos. E aí ele me deu... Isso aqui é uma mulher apaixonada, hein? <risos> Olha só. Realmente, né? Ele tem um olho piscina, né? Piscina. Nossa. E aí, quando o Lourenço nasceu, ele me deu também uma outra joia. A pedra, um tanto quanto menorzinha, é. talvez pelo momento financeiro que vivíamos. <risos> Depois do primeiro filho, é, né? A coisa primeiro pesou. Primeiro... É. Pesou, mas, mas o, o azul, azul continua aqui. <risos> eu tive um namorado e ele foi pra Paris. aí ah, o que, que você quer de Paris? Eu falei, ah, eu quero um blush. É, uma coisa... Uh -huh um espetáculo. Blush, que hoje em dia, como é que chama? É... Ah não, é blush. Ah, é, né? blush. É, é blush. É. Mas olha, se você pensar nesse Givenchy, eu de 25 cinco anos... Gente, isso aqui é super moderno hoje. Maravilhoso. É, aí quando ele me entregou isso aqui numa caixinha tal, tá? nem sabia o que era Givenchy. Queria... Ainda. Ainda! Ainda! Estava eu... só descobrindo! <risos> eu queria alguma coisa de Paris, eu queria uma maquiagem, né? Uma coisa francesa tal. Aí ele me entregou e ele disse assim: Nossa, se eu soubesse que era tão caro, teria ido em outro lugar. Cara, por que, que ele foi falar isso pra mim? Quase não usei. Tem quantos anos isso? Bom, eu ganhei, eu tinha 21 anos. Nossa senhora! E eu guardei. Tem mais isso. de 30? Tem mais de 30 anos. E, aí, e agora, a gente vai tá estragar? Não, não dá mais pra usar, entendeu? Mas dá pra fazer foto. Ó, <risos> ó. E ela guarda mesmo assim. Olha que coisa. É uma acumuladora. Essa daqui é das minhas mesas. A gente faz foto. Olha que é bonitinha. Linda. A caixa <risos> é linda, né? As cores são maravilhosas, né? Olha que coisa linda. Nossa, que legal, Abigail. Que gozada. Minha mãe nunca foi uma pessoa de usar maquiagem. Porque a minha família toda era evangélica, e entende? Nunca fui não. E não era uma família consumista, imagina, quatro meninas, então o vestido de uma passava para outra, que passava para outra, que a outra. Mas as quatro, como é que é? A segunda. A segunda. É, mas aí normalmente é, uma não gostava que usava, enfim. Ixi, aquelas coisas. É, de uma. É. A gente se dá melhor hoje. Muito melhor hoje. Ó, falando em irmãs. A minha irmã mais velha, Eunice, isso em 65. Que, que ela bonitinha. Tinha, ela nasceu em 62, três aninhos. Uh, a Suzy, essa minha irmã que mora nos Estados Unidos, que assim, é minha alma gêmea, cara. Nós dormimos juntas até os 18 anos. Essa só eu é a única recordação que eu tenho que um dia eu fui criança. Porque, mamãe, onde estão as minhas fotos? Tenho nada! E essa aqui é a mamãe, que hoje está com 80 anos, daqui ela tinha 25. Nossa! É uma, uma figuraça. Já com vocês todas aí? Todas. Já com as três? Com as quatro, né? É, acho que uma não tinha nascido ainda. A caçula não tinha nascido ainda. Ah, por isso que não tem foto dela. é Você é mais parecida com a sua mãe ou com o seu pai? Então, todas as minhas irmãs dizem que eu sou parecida com o meu pai. Meu pai era bem branquinho, minha mãe é morena, enfim. Mas eu me acho que muito parecida com a minha bonita. mãe. Eu me vejo, assim, fazendo uh, uh, poses e que eu me lembro muito a minha mãe. Mas eu acho que eu sou assim. Eu fisicamente sou mais parecida com o meu pai, mas o jeito é muito da minha mãe. Então, as... né... É. Confunde um pouco, assim. Mamãe não, mamãe não era, assim, vaidosa, nem nada, mas uma coisa que ela adorava. Broche. Ai, que legal. E eu consegui salvar esse brochinho dela. Então eu levei pra minha casa e ficou. Nunca usei. É só pra... Lindinho, né? É só pra ter uma recordação dela. Dá pra pôr numa jaqueta hoje uma em jaqueta. É, é, né? Uma jaqueta tá de na, Deve estar tá na moda. É. é tá na moda. Nossa, que é lindo, né? Dela. O que, que é esse vermelho é pintado? É pintado. Nossa, mas que coisa bonita! Saindo da minha mãe para a mãe do Milton, infelizmente eu não conhecia a minha sogra. Ah. E o Milton me contava muito que a Dona Ruth, que além de ser uma pessoa para lá de especial, ela era uma artista. E aí? Ela eu... que pintou. Ela que pintou. Ah. Então quando nós gente. fomos a Porto Alegre, sempre as primeiras vezes, né? Eu disse pra ele, ah, eu queria tanto ter alguma coisa da tua mãe em casa, então a gente trouxe... Uh, eu tenho poucas peças, mas essa aqui é demais, porque ela tem, olha... Que coisa linda, né? Não é? Uma artista, né? Gente, olha! Uma artista! E, eu, e essa pergunta eu faço direto pro Nilton. eu falo, amor... Olha que será... lindo, é. gente! Será que tua mãe iria gostar de mim? Ai, ah, eu tenho certeza que ela ia te amar. <risos> morreu nova então, né? Morreu nova. Morreu nova. Ela morreu no mesmo ano que eu perdi o papai. É incrível, né? Lá em Porto Alegre. Você ó, tinha 18 anos. A gente nem se conhecia. Então. Eu tenho caixas e caixas e caixas com recadinhos, né? E os meus filhos, eles são muito engraçados. Porque de tudo que eles têm, eles são muito sinceros. Eles têm uma pureza. Eu, eu, eu sempre, assim, conversando com o Milton, parece até coisa meio babão, né? Mas são dois caras do bem. Eles são, eles são pessoas admiráveis. Eles poderiam ter tudo que eles quisessem na vida. Eles no mole. Não... Eles não são exploradores. Eles... É... Cara, eles são do bem Eu sou apaixonada por eles E a imagem que eu tenho deles É sempre assim, ó Um ao lado do outro E são amigos Você sabe, no que esse ano Meu caçula saiu de casa para morar numa game house E claro que mudou toda o funcionamento da casa Enfim meu, meu marido sentiu muito no começo Eu mantive Eu fui a durona e depois Passei por um período meio bravo, tô recuperada. E o meu filho mais velho, um dia, aí que eu desabei, ele falou uma frase assim que me marcou muito. Ele disse: Mamãe, eu chego da faculdade, eu não tenho mais o meu amigo em casa. E não era o irmão, era o um amigo, entendeu? Aquilo. É. mas agora ele tá de volta por pouco tempo, porque ele falou que quer ir embora, ele quer ir para os Estados Unidos. E a gente disse: vai faz o que Claro, quiser. agora vai pra tua vida, então, né? Cuida da tua vida. Vai chega fazer... com essa coisa de games, tal. Ele vai fazer é 18 mulherita. anos ainda. E o mais velho jornalista. vai ser jornalista. É, e olha as cartinhas, a coisa mais querida, gente, ó. Mamãe, eu desejo um ótimo aniversário e que você tenha bastante felicidade e risadas. Eu sempre é, vou estar ao seu lado, nas horas boas e ruins. Da sua vida e que hoje seja um dia maravilhoso. Aí, Abigail mais Milton é igual um coraçãozinho. <risos> que gracinha! É muito legal. Dois Gosto. meninos, olha eles. Parecidos os dois, não? É. Gente, a mesma forma, olha lá. Muito parecidos os dois. E acho que a maior alegria para os pais é ter filhos que são unidos, amigos. É, né? mas muito legal, é. muito legal. Porque você sabe que amigos. um vai poder contar com é o outro, isso. né? Isso é bom demais. Vocês dos é, a... é Gregório e Lorenzo. Gregório e Lorenzo. Que legal, que bacana. E o Gregório então, mais novo jornalista da família, trabalha no Twitter, né? Trabalha tá, no Twitter. Ah, que bacana. Tá. Pra não dizer assim que eu não sou pouco acumuladora de besteira, eu guardo ó, não é um baseado, tá? Não é um baseado. É um papelzinho que, que, é isso? que tem um papelzinho que foi uma balinha que eu trouxe da Índia. Assim que eu saí da Record, eu assim, eu tinha que fechar um ciclo se eu vou para a Índia isso foi o que? É 2013? 2013? e eu fui com a Rosana Jatobá a gente foi parar num ashram e maravilhoso uma coisa de, de libertação mesmo é, um e, ashram o que que é? um ashram é um lugar onde você acorda às quatro da manhã para meditação e leitura de, de, de palavras é, você tem seva que são trabalhos você usa umas roupas uh, nada do que a gente está usando agora é, roupa, tudo muito simples e nós fomos parar no Ashram da Ama a Ama para quem não sabe é uma uma guru uma enfim uma líder espiritual que tem como seguidores o Bill Clinton, o Sher Sherry Stone ela quando teve aquele tsunami ela sem ser órgão é, do governo ela foi a pessoa que mais contribuiu para reconstru a reconstrução ela é uma, ela é uma pessoa assim, muito do bem e o que, que ela faz? Por que, que você vai no ashram da AMA? que fica bem longe dos pontos turísticos e tudo mais, ela abraça, ela veio ao Brasil uma vez. E são filas. As pessoas dormem na fila para ganhar um abraço da ama. E é tão interessante. Quando você chega perto dela, é algo extraordinário. Você fica de joelhos, eles pedem pra você não, não tocar, porque você imagina. Ela fica sentada, às vezes, 24 horas, 32 horas, sem ir ao banheiro. Ela fica sentada, as pessoas passando por ela, e só ela abraça. Você, você recebe toda uma orientação. Só ela abraça, e depois ela te dá uma bala, é por isso que eu guardou, guardei... E olha, depois do abraço, você precisa de um tempo para você voltar à Terra. Jura, juro? Juro. Juro, é, é uma energia muito especial. Adorei, adorei o baú da Abigail, gente. Eu adorei estar aqui. Ai, querida, muito Falamos obrigada. Falamos pelo, pelos cotovelos. Sempre, sempre bom, sempre animada, sempre é. feliz, interessante, mulher interessante. Ah, querida, obrigada. saudade. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Gente, obrigada a vocês aí pela companhia. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Compartilha aí com os amigos essa entrevista com a Abigail Costa e todas as outras aí do nosso Fundo do Baú. Toda terça-feira tem aqui no nosso canal Luciana Oliviero. Tá bom? Esperamos vocês na terça que vem. Um beijo, querida. Beijo. Tudo de bom. Tchau. Querida, sempre que a gente acaba a entrevista, tem um momento Polaroid. Bem, Selfie sim. com a Polaroid. E já que você é das minhas, guarda tudo. Então, eu tenho certeza que daqui a 20 anos, quando a gente Querida. se encontrar. Vou falar, Abigail, cadê aquela nossa fotinho? Ó, vou pegar. Já, já vai aparecer aí na Polaroid. Pra você guardar de recordação. Espero que tenha sido carinho. mais um bom momento pra você. Muito obrigada. Vejo, Bom te ter aqui. Ótimas histórias. Adorei. Eu vou mostrar pra vocês o meu boletim da escola. Que a coisa não era tão boa assim. A coisa não era tão boa assim. Juro que eu achava que eu era a melhor aluna? Juro que eu achava? Eu vou aproximar depois pra vocês verem que eu não tô mentindo. Porque eu podia mentir, né, gente? Podia contar a maior lorota aqui pra vocês dizer que eu era ótima. Mas, nossa, que decepção.